If I go, if I when... Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte, fica comigo, assista essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje vou te trazer aqui mais uma ferramenta super grátis para você estar tá utilizando, tá? E adaptando para teu negócio, ok? E nessa ferramenta você vai aprender, tá? A criar um perfil de Instagram. Perfil chamativo que vai conectar mais, vai gerar mais autoridade, tá bom? Perfil mais chamativo, ok. Muita gente aí trabalha aí os perfis, né, de qualquer maneira, de qualquer forma, que não conecta e não gera mais, assim, autoridade. Então, essa ferramenta vai te deixar mais um, um perfil mais bonito, né? Um perfil mais chamativo, mais é, com, a, com aquela cara mais de profissional, tá? Que vai, que vai enganjar e vai conectar. Se você não tem um perfil ali bonito, ali, bem, bem estruturado, tá? Isso não vai conectar muito. Beleza, então esse vídeo também vai fazer parte da nossa playlist. Tá bom, de ferramentas que eu deixei para você grátis. Que vou te passar aqui no card para você, tá? Inclusive, para você estar tá acessando, tá bom. É um conjunto de muitas ferramentas. Vai ter muito, muitas outras também, mais ainda, tá bom, ao longo de toda a minha jornada aqui para frente, certo? Para você não perder nem sequer o conteúdo, tá? Se você já gostou da ideia, né? Se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, deixa aqui embaixo já ok já se inscreve no canal já deixa o seu like e o seu comentário não esquece de poder também ativar o sininho lá né? para ter para ser sempre notificado quando eu entregar um quando eu não esquece de poder ativar o sininho para quando eu sempre postar um vídeo para você aqui o YouTube poder te entregar ele vai te avisar ok, que que tem um vídeo novo no canal certo então pessoal espero de coração que vocês Poxa, deixa o seu, seu comentário aqui embaixo, porque vai ser muito útil para mim poder até me avaliar, ok? E assim também, a gente crescer todo mundo junto, conforme você também, né? Deixa o seu comentário também, e se você tiver sugestões de vídeo, cara, vai ser muito interessante para mim, porque eu vou criar, vou ter uma honra e um prazer, eu quero qual, qualquer tipo de conteúdo para você aí, aqui, totalmente de graça aqui no canal, certo? Para te ajudar, que eu quero poder conectar muita gente ainda, tá? Com o meu processo de crescimento aqui no YouTube, certo? E eu quero poder agregar muito valor na vida das pessoas, tranquilo? Então galera, vamos para nosso conteúdo aqui, que é a parte de que eu gosto de poder se entregar para você. Bora! Bom, aqui é, aqui é o seguinte. Bom galera, aqui é o seguinte, tá bom? Aqui no Google, você vai colocar aqui, pick, Make, tá? Você vai colocar aqui, ó, vai dar um Enter. E no primeiro link, você vai clicar, certo? Ao você clicar, você vai cair aqui já nessa... Ao você clicar, já vai cair aqui, ó. Certo aqui, já nessa ferramenta. Beleza? Então aqui, se eu tiver aqui em inglês pra, é, é bem é bem simples o processo você vai clicar com o botão esquerdo aqui você vai só traduzir ok caso que você é, queira traduzir tá bom aqui ó faça uma foto de perfil incrível de qualquer foto beleza então você vai vir aqui galera ó, só simplesmente aqui você pode é, entrar aqui na tua parte de foto você pode luta para o computador tá você pode só arrastar por exemplo se eu vou só procurar aqui uma imagem minha ok para você ver como é que fica é a a entrega né quando a ferramenta ela trabalha essa foto tá? você vai poder utilizar que okay, esse perfil nas tuas redes sociais no teu Instagram por exemplo certo vamos procurar aqui uma imagem minha aqui tá para a gente poder utilizar para te dar como exemplo aqui uma imagem mesmo normal tá bom vamos pegar aqui essa imagem aqui ó essa aqui ó vamos pegar aqui, vamos arrastar aqui para dentro da ferramenta tá ó arrasta aqui dentro aqui ó arrasta e solta tá bom tá carregando que gerando o perfil tá vamos aguardar Gente, não te preocupe porque aqui, ó, a ferramenta ela é como ela é gratuita, ó, aparece muitos anúncios, tá bom? Você pode estar tá fechando aqui, ó. Pode fechar esses anúncios, certo? E aqui tá gerando aqui o foto perfil. Beleza? Coloquei o para cá. Olha só que interessante, tá bom? Já apareceu para mim já nesse naipe aqui nesse modelo, tá, ó. Eu consigo até Olha só os fundos, tá bom? Como é que fica? Certo, lógico que minha foto aqui está muito horrível, tá bom gente, mas se você pode colocar uma foto mais mais mais bonita, tá? Aqui essa foto está ridícula, mas para te dar como exemplo, tá? Para você também estar tá, tá aí é, adaptando para teu negócio, beleza? Você pode ver, ó, tem muitos fundos aqui legais. Eu acho muito interessante essa ferramenta, tá? Que vai deixar é, o teu perfil ali com fundo, né? De trás ali bem com esses desenhinhos, né? Com esses naquilo de modelo aqui, tá? Aqui, ó. Porque okay, são vários, são vários, vários. Você pode baixar que você pode utilizar. Beleza? Nossa, que interessante, certo, galera? É bem simples mesmo, bem intuitiva a ferramenta, super incrível, tá? Para estar tá utilizando, OK? Então os negócios, tá bom, gente? E aqui embaixo tem outras outras partes também que são de logos. Você pode também estar tá conhecendo melhor no tá? Para você estar tá utilizando também nos fundos, tá? é por exemplo, de capas, né, de para é de, de fanpage de Facebook, por exemplo, você pode também estar tá utilizando também qualquer é, é, modelo, né? O, olha só que também essa essa cor aqui, bem azulzão tá? Mas a foto você vai mudar, tá bom? Gente? Que eu esquidi para você que só como exemplo, para você estar tá adaptando aqui, ok? E assim você pode fazer com várias outras imagens também tua. Vai tá? tirar uma foto bem bonita, ok? E traz para cá para dentro da ferramenta, tá? E comece é, a utilizar a ferramenta o okay? que é muito incrível a ferramenta muito legal muito intuitiva tá bem legal e bem, bem interessante aqui temos aqui alguns ícones aqui tá aqui a, a ferramenta dos propões. você pode estar tá aqui para escolher cores também por exemplo ó. tem as cores que você pode estar tá definindo aqui tá para os, os fundos tá vendo ó já ficou verdinho ó coloca aqui o vermelho aqui ó vai tá, ficar fica bem legal ó. o azul você pode estar tá trocando essas cores tem aqui também essa parte também você pode também estar tá trabalhando aqui a, a foto também ó a tua foto para deixar lá um pouquinho também mais escura tá você vai utilizando tá tudo que a ferramenta te propõe da forma gratuita tá que são as sombras aqui tá e que mais aqui que eu posso falar para para vocês aqui galera é, tem aqui o, o editorzinho né você pode estar tá, tá, também tá visualizando ok ó tem aqui o um olhozinho aqui você pode também estar tá visualizando como é que fica a foto ó. Tá? e tem aqui os planos de fundo, inclusive para você estar tá olhando também. Ok, você pode adaptar para o negócio. Inclusive, ó, tá vendo? Ó? Olha só como, como é que fica aqui embaixo. Ok, conforme você for já e colocando aqui um mouse em cima, ó, ele vai te mostrando, certo? Você pode estar tá utilizando como totalmente de graça que aí você pode baixar também, ok? Ó, certo? Então é, é bem intuitiva a ferramenta. Vou baixar aqui essa partezinha. Pronto, agora ficou mais legal e interessante, tá bom, gente? Então, ó, você pode estar aqui, ó, adaptando, certo, ó? Beleza? É bem interessante a é ferramenta, é bem intuitivo e bem legal, certo? Aqui você pode, aqui, ó, no Instagram você pode clicar aqui, ó, Certo? Ó, você pode ver tá, que ele está tipo, como se fosse um, um fundo né, de capa do Facebook e você aqui no meio, né você pode também estar tá, é, fazendo esses testes aqui para estar tá, utilizando, certo? Então adapta mesmo é, para a melhor ocasião que seja mais específica para o teu negócio. Tá bom, gente? Então espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessa ferramenta. Cara, eu vou deixar para você aqui o link aqui embaixo da ferramenta do vídeo para você estar tá acessando, para você já entrar, ok? E também vou deixar para você aqui embaixo do vídeo também, tá? O link da nossa playlist também de ferramentas que eu vou deixar para você aqui de graça, tá? São muitas ferramentas, uma sequência de ferramentas muito boas, tá? De graça para você estar tá utilizando, tá bom? Totalmente grátis mesmo. Beleza, galera? Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, do nosso conteúdo aqui da nossa aula. E se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu feedback. Que vai ser muito importante aqui para o crescimento do canal aqui. E também, né, dos meus vídeos, tá bom, gente? E Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fica com Deus. E até uma próxima aula. Ou pra... Até um próximo vídeo.